Quando os partidos políticos podem arrecadar para as campanhas eleitorais? A qualquer tempo o partido político pode arrecadar recursos de pessoas físicas para aplicar em campanhas eleitorais. O importante é que a conta bancária doações para a campanha esteja aberta, pois todos os recursos deverão transitar preliminarmente nessa conta bancária antes de serem repassados aos candidatos nas campanhas. Marquem seu celular, dia 19 de maio, às 19 horas, terça-feira, teremos um encontro para conversar sobre a vaquinha virtual, o financiamento de campanhas. Um beijo, até o próximo áudio ou vídeo, fique atento às nossas dicas, vamos juntos rumo às contas aprovadas.